Tudo bem com vocês? E aí? Como foi de final de semana? Tudo certinho? Hum? Hum? Meu nome é Rebeca Salvador e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer este lindo tipo... do Puff! Puff baú! Puff! Puf, ou puf. puf, puf. Então, gente! É, há um tempo atrás eu tinha postado uma foto é, desse baú original. É um puff, né? É um puff baú do original. E foi numa obra que eu peguei. Numa das minhas obras. Ele estava lá largado, coitado, isolado, já com depressão. ele. É isso daí, ó, que estão vendo aí, ó. Ele era muito assim: sem sal, né? Sem vida, sem cor, sem nada. Mas eu vi o potencial dele e sabia que podia fazer algo muito legal com ele. Atrás do sofá é difícil, né, da gente colocar algum móvel e tal. Então eu aproveitei esse, esse baú que eu achei numa das minhas obras e revesti ele, fiz um caçonê, pintei. E aí ficou essa belezura, coisa mais bonita, na parte da terra, não? <risos> então, assisti o tutorial e é isso. vamos para os materiais. Para a primeira etapa, você vai precisar de lixas para madeira, 60 e 120, massa para madeira, lixas para massa e tinta esmalte preta brilhante. Como já ensinei em outros vídeos a parte do processo da pintura, não quero gastar muito tempo falando sobre essa etapa. Como meu baú estava muito rústico e tinha a farpa se soltando, meu marido preferiu lixar ele todo e arredondar as pontas. Depois soltamos a tampa e passamos massa própria para madeira, para cobrir todas as imperfeições mais bruscas. Lixamos com lixa para massa e depois passamos a tinta esmalte preta, brilhante. E aí ficou desse jeito. Para a etapa 2 vamos precisar de tecido amarelo com 10 a 15 centímetros de sobra nas laterais, espuma no tamanho da superfície de 5 cm de espessura, espuma de 1,5 centímetro de espessura com sobra de 10 a 15 cm nas laterais, uma régua, furadeira com broca 8, palitos para churrasco, uma pinça, grampeador de tapeceiro, tecido para o forro, que é opcional, cola para o tecido, que também é opcional, Dobradiças com parafusos e botões. Então vamos lá! Posicione dessa forma que eu estou te mostrando no vídeo. O tecido vai por baixo, depois a espuma mais fina, a espuma mais grossa e a tampa por cima. Eu decidi fazer cinco furos para o capitonê. Então fiz as marcações de forma que ficasse simétrico. Depois, com a furadeira, furei todos os pontos que foram marcados. Com os palitos para churrasco, passe através dos furos até sair do outro lado do tecido. Essas marcações são muito importantes para o início da montagem do capitonê. Já deixe os botões que você escolheu amarrados com o barbante e com a ajuda de uma pinça Passe o barbante através da marcação e puxe bem do outro lado para ficar bem fundo. Depois, é só grampear. Prontinho! Ficou assim. Agora é hora de começar a grampear o tecido. Eu quis fazer os vínculos do capitonê em zigue-zague. Então eu fui só dobrando o tecido da forma que vocês estão vendo e grampeando do outro lado. Comece a fazer os vincos da parte do meio do tecido, porque vai ficar mais fácil quando for fazer a finalização das pontas. Antes de fazer as pontas, vire e faça a mesma coisa no outro lado. Depois, é só fazer as pontas e prontinho, o capitonê está pronto. Como eu gosto de um acabamento mais bonitinho, eu preferi utilizar um tecido para fazer o um forro e tampar toda a parte do capitonê por dentro. Então, primeiro, eu recortei ele com uma sobra de 2 cm nas laterais. Dobre as pontinhas do tecido e vá colando toda a lateral. Se necessário, grampeie alguns pontos para ajudar na fixação. Pronto! O forro ficou desse jeito. Agora é hora de prender as dobradiças. Parafuse-as primeiro na base e depois na tampa. Mas não aperte muito os parafusos. Deixe para apertar só quando já tiver fixado todas as dobradiças. Centralize bem a tampa com o baú, para ela não ficar desalinhada. E aí é só apertar bem os parafusos agora. Você vai achar que ficou tudo meio amassado. Mas depois, vai ajeitando os vincos e passando ferro para deixar eles mais bonitinhos. Olha a diferença que faz! Está prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se inscreve no canal porque a gente vai postar um monte de coisa legal e você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer. É, compartilha para me ajudar na divulgação do canal. E é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. Hum.